Finalmente saiu o Brawl Talk Tem novo Brawler Tem Brawl Pass Tem novos emotes pra usar no Brawl Stars Tem muita novidade E você vai saber de tudo isso agora Aqui, no canal Bruno Clash E aí, Clashers, beleza? A Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, finalmente Brawl Talk no ar E você quer saber tudo sobre Brawl Talk em português? Vamos ver em português tudo que tem a respeito da atualização, novidades, novo Brawler Tem aí skins novas, emotes, Brawl Pass, tem muita coisa E você vai saber junto comigo agora Já tô com o meu fone pra poder assistir junto com vocês Então bora dar o playzão que agora é a hora, hein? Então vamos lá, eu vou parando e a gente vai conversando a respeito, vamos lá, partiu Brawl Talk, Ryan e Frank, hein? Aí sim, ó, novidades aí, ó Já deu uma olhada numa uma pan diferenciada Hot Zone, Brawl Pass, ó, o Hot Zone voltou, hein Bom, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre o que eles falam sobre Brawl Pass Olha aí, Brawl Pass já tá revelado aí como será o Brawl Pass Tem o Brawl Pass em cima e o de graça, o Free to Play aqui embaixo Pra quem não quer comprar o, o passe Lá em cima a gente vê, ó, Brawl Pass Season Taras Bazar, Bazar da Tara, alguma coisa assim Relacionado a alguma coisa egípcia Porque, ó, tá ali, ó, lá no fundo da imagem também lá no canto superior esquerdo é outras coisas que a gente vê aqui são 150 será que são 150 níveis acho que é isso ó. 150 níveis acho que deve ser isso aí e aqui ele já completou no 22 ali no meio ao centro lá em cima uh, aqui a gente vê gemas baús moeda mega box opa tem uma coisinha aqui no canto né a ah, powerpoint powerpoint também vamos continuar vamos continuar o brawl talk e a gente vai falando sobre isso aí vamos lá partiu ó, muita coisa nova Muitos baús A gente viu que tem baús pra caramba Pra grátis, né? Pra todo mundo E tem uns baús extras Pra quem paga o valor do Brawl Pass É uma coisa extra, né? Vamos lá Ó, atualmente suas fichas servem pra desbloquear caixas E agora elas vão desbloquear os níveis Pelo que entendi, ó As fichas irão para um caminho, ó Tá ali, ó As fichas vão desbloqueando o nível Que você vai chegando no Brawl Pass, ó Isso é legal, hein? Onde você pode ver a sua recompensa Então ele mostra ali Ah, e uma outra coisa Eles falaram que essas recompensas aqui Podem ser modificadas Então não levem ao pé da letra Não vai somar Quanto de ouro vai ganhar e tal Porque ainda não tá totalmente fechado isso aí Vamos lá Ó, você vai ter um Brawler garantido nesse período Nesse caminho Isso é muito legal, hein Ó, o novo Brawler vai ter a raridade cromático Brawlers cromático no Pass são garantidos Isso é muito legal também, hein Se você comprou, vai ter garantido Se você não comprou, você vai sofrer bastante, eu falo Porque vai demorar algum tempo aí pra você poder ganhar Ah, outra coisa As gemas já não virão nas caixas Elas virão aqui, ó Dentro do Brawl Pass Então elas vão vir aí Todas a mesma quantidade até, Acho que até melhora aqui Dentro do Brawl Pass E vai ser de graça Vocês estão vendo que ela é na parte grátis Não é na parte paga, hein Elas são garantidas na, no caminho do Brawl Pass Ó, que legal, olha isso Além disso, você vai ter aí, ó Pra completar o Brawl Pass Você vai ter aí algumas, algumas, é, algumas missões, né Que a gente fala nos outros games E é a mesma coisa Completar um level no boss fight Colocar tanto de vida no pouco é, Ganhar com um tal personagem E aí sim você ganha aquelas fichas, né Tem várias missões aí Pra você fazer Conseguir 5 mil 550 mil pontos com o Lee tem bastante coisa lá legal. Aqui, ó, como a gente Falou, ele já tinha bastante Coisas no, no Brawl Pass, né, no caminho Do Brawl Pass. Tem muito ouro, muito PowerPoint pra quem pagou, né. Tem ouro é, Gemas, caixas no Caminho grátis. Isso é muito legal também. Eles estão Bastante empolgados. E, ó, e a primeira temporada Se chama Taras Bazar, como eu falei A Bazar da Tara ali. Chegará com a atualização Agora sim, uma importante Informação. 170 gemas Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês poderem ver Também. 170 gemas vai ser o preço Do Brawl Pass. Tá aí, ó. Acho que já vamos mudar o assunto. Então, Brawl Pass 170 gemas e ganha um brawler cromático garantido, além de muitas outras recompensas também. Agora eles vão falar sobre o novo brawler. Vamos lá. Gale. Gale é o novo brawler. Tá aí o novo brawler revelado para vocês, o Gale, que é o novo brawler cromático. Olha que legal o Gale. É, era aquela imagem que a gente viu toda preta, né, no contorno ele de luvinha já é um senhor de idade, <risos> com um, um gorrinho, né? Ele tá com alguma coisa de... parece um soprador na mão, né? Mas a gente vai entender daqui a pouquinho esse vídeo que eles vão soltar. Vamos dar uma olhada lá. É um velho esquentadinho, o Frank falou, hein? Ele é o porteiro do hotel do Mr. P. Olha que legal. E por isso que tinha aquele... aquela cineta. A cineta que a gente via na imagem de ontem que eles soltaram, né? E faz tudo a ver com o Mr. P também. Vamos lá, vamos ver como ele funciona. Olá. Ah, ele solta umas bolas. Parece bolas de neve, hein. Batendo ali, ó, a bola de neve. Ó, consegue tirar ali 840 de dano, mais ou menos. Tá carregando para pegar as bagagens muito pesadas para a sua idade. Deveria ter sido substituído por um robô anos atrás. Doideira. Ó, seu ataque principal é jogar várias bolas de neve em seus inimigos. Então vamos ver lá. Ó, as bolas de neve soltando ali. Muito bom, hein. Várias bolas de neve em um, uma linha, né. E o super dele é um soprador de... Falei que era um soprador. Falei que era um soprador. Vamos ver, vamos ver como funciona... Agora o Super, olha lá Nossa, ele passa uma barreira uf, De neve Caramba, que doideira Que sopra os Brawlers pra longe Com um Vendaval Vamos ver de novo, vamos ver de novo então, hein Vamos lá, vamos ver o, o, o Soprador em, em ação Vamos ver se ele afasta Afastou, jogou pra longe A bi pra bem longe Então, esse aí é o é o nosso primeiro Brawler cromático, o Gale Vamos lá, vamos ver o que mais Ele tá garantido no Brawl Pass, como eu falei, né? Ó, oh, mas ele também estará disponível pra toda a gente com probabilidade lendária O que é bem difícil, então Se você tem condições, se você quer comprar, compra aí o Brawl Pass E você vai garantir aí o Gale na sua lista de Brawlers Vamos lá, vamos ver mais sobre ele Ah, não é mais sobre ele Agora é sobre skins Muito legais as skins que eles trouxeram Dá uma olhada nessa skin, cara Dá uma olhada nessa skin Olha isso, que animal Essa skin aqui é do Mortis, nesse Brawl Toc eles colocaram Mortes Malandro. O nome ainda tá confirmado, então por enquanto ficou Mortes Malandro, pelo menos no Brawl Talk mas a gente não tem ainda certeza do nome dele. Se vai ficar assim ou não, Mortes Malandro. Gostei, mas como o vinho eu Tava conversando o vinho, ele falou Mortis, vida louca, seria muito legal também Vamos lá, vamos ver, olha que bonito que tá o Rogue Mortis, o Rogue Mortis tá muito bonito Olha que legal essa imagem Olha que bonito que tá, cara, bacana demais Ele solta um vento, né Nem no tema egípcio mesmo, o Mortis Muito legal, ele tá com uma lâmpada Presa na, na espada, né, também Muito legal, hein, ó, temos aí o guard rico É tipo um guardião aí Da, da realeza, vamos dizer assim Parece o, o, o gênio da lâmpada, né, ele tá com uma lâmpada na mão ele solta ali o dano também. Agora esse ficou animal, galera. Ó, nós aqui que somos de praia, gostamos de praia. Quem aí curtiu o Tropical Sprout? Ou Sprout Tropical, vestidão ali a caráter de vestido de praia, com um coqueirão na cabeceta O papeleto ali com o oclinho, mano. Maravilhoso, vamos maravilhoso. Vamos, vamos combinar que tá, tá muito bonito, realmente, hein. E olha, pra comemorar décimo aniversário da Supercell, eles têm mais uma novidade. Vamos dar uma olhada: a skin grátis que nós vamos receber no dia da atualização. Por conta do décimo aniversário É... Trrr... Olá Bull, Rei, Bárbaro Misturando aí o Rei do Clash Royale Com o Bárbaro do Clash of Clans Que doideira, que doideira, cara Mistura Bull, Rei, Rei hey, Bárbaro, é tudo misturado Clash Royale, Clash of Clans, tá uma doideira Brawl Stars, tá uma loucura, então essa skin vai ser Grátis pra todo mundo um dia depois aí Da atualização, que doideira Bárbaro é o Burry hey, Bárbaro, em português é Burry hey, Bárbaro, muito legal hein E um prese... é uma presente de aniversário, estão falando aí Muitos felizes, para 10 anos muito felizes Para a Supercell, muito legal hein, garanta a skin Depois de baixar a atualização, então já baixa a atualização Ó, e olha a novidade, pins Estão chegando, os pins são emojis que você pode coletar e usar no Bate-papo, em breve também, nas Batalhas, isso é muito legal. Porque na batalha quem nunca quis mandar um Nosto nervoso, um Aê, boa! E agora você vai poder, pelo menos, via emote, como no Clash Royale. No Clash Royale, a gente já tem, a gente já dá aquela provocada, aquela brincadinha. E aqui tem alguns muito interessantes. Ali tem o Tiki dando risada. Tem a Anitta chorando, tem o Frank lá em cima. Cara, tem, tem o AMZ mandando tchauzinho. Uh, tem muita, ó, muito chorinho ali. A gente vê o Crow chorando. Uma beleza. Tem o Dynamite nervoso ali embaixo também. Então vai ser bem legal. Os pins, e olha, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente falou sobre isso daí, cara. Demais, hein, demais. Até o, o nosso Bo chorando, olha isso. Vamos lá, vamos ver o que eles falam. Ó, eles vão vir depois nas batalhas também. Primeiro pros bate-papos, depois eles vão colocar também nas batalhas. Ó, e eles estão falando agora, todos fumam. Agora, agora é importante. Vamos ver. Ó, e agora eles estão falando, a gente tá se perguntando O que, que vai acontecer com o RoboRambo O caos cibernético, o robô chefão E o todos contra um, eles não se foram Eles foram condensados em partidas De dois minutos, o que eu acho bem legal Pra ser mais curto, mais rápido também Gostei demais dessa novidade hein? Tá aí ó, dois minutos por partida, maravilhoso Mas aí claro, vai ter uma redução Nas fichas, são 100 fichas de recompensa Nesses modos, então tá aí pra vocês Ó, e isso não é tudo Também demos outra chance à zona estratégica, o Hot Zone Lembra do Hot Zone? Você tinha que ficar ali dentro, garantindo o posto, afastando os adversários e tal. Voltou, galera, tá aí, ó. Hot Zone. É isso aí, ó. Voltará no dia da atualização, hein? O Hot Zone. Por tempo limitado. Penso que por cerca de três semanas. Então temos três semanas de Hot Zone. Ele vai mudar um recado, dá uma olhada. Fizeram algumas mudanças, alguns ajustes. Estão curiosos e animados pra saber o que vocês acham, nós achamos dela. E agora o um recadinho pra vocês, ó. Diga-nos o que você acha. E se você quiser que o Hot Zone fique, ah, jogue bastante. Isso. Ó, e nós esperamos que vocês estejam tão animados quanto a gente Eu tô demais, eu tô muito animado Com essa atualização, cara Vocês têm noção que é uma atualização gigantesca a Implantação aí de um Brawl Pass Com muitas novidades, um novo Uma nova raridade de Brawler, não é a Um novo Brawler, é uma nova raridade Pode vir uma gama de Brawlers por conta disso daí Olha o nível, é muito bacana, cara É muito bacana, vamos lá, tem mais novidades aí Mesmo eles se despedindo, ainda tem alguma coisinha Vamos ver, ó, nos vemos em julho Tchau, pessoal, em julho? Ó lá, em julho é a nova atualização mas olha, em junho tem coisa também. Dá uma olhada. Chegando em junho. Olá, Pan Verão. Eugênio do Mal E Jack Construtora Ou seja, isso em junho Tudo isso aí que a gente viu agora, vem aí Em maio, é, em junho vem A Pan, vem o Eugênio do Mal, a Jack Construtora E aí em julho Nos vemos novamente em um Brawl Talk Olha que legal, hein? Tudo programadinho, direitinho Agora não tem nada de ficar esperando por muito E muito tempo, atualização, eles já dão aí A letra já pra gente saber o que vai vir Nos próximos meses, então top demais E olha essas skins, né? Eu gostei muito Da Jack, cara, que Jack tá bonita demais mais, com aquele negócio de construtor ah, o, o gênio do mal tá pesado, hein Tá da hora também E a pan, a pan de verão, né, mano A pan de verão não tem o que falar É isso, ó. Brawl Talk Esse, ó lá, opa Opa Olha aí, mais uma coisa que apareceu aqui Calma, tem mais uma coisa aí Olha que legal, hein, ó Olha, olha a jogabilidade, vamos ver Que isso, mano que isso, mano? Vocês viram isso? O que que é isso, mano? Dá uma olhada, olha isso. Mistake. By mistake? Acho que é, eu não sei se é isso que ele fala. Mas vamos ver, vamos ver, dá uma olhada aqui na, na jogabilidade, ó. Ele solta ali. É um super ali? O que que é aquilo aqui soltou, hein? Ele solta um, um, um triângulo, dois triângulos, um pra trás e um pra frente, Não sei. Solta ali um... estranho, né? Que que você acha que é, galera? Que que você acha que é? E olha aqui ao lado a gente também vê uma coisa legal, hein? Deixa eu até voltar aqui pra gente ver, ó. Olha ali! Do lado do botão ali perto da, da... do jump, né? Aqui no no inferior direito, a gente vê um espacinho de emote ali. Será que é ali que a gente vai poder soltar o nosso emote? Clica ali e solta o nosso emote? Olha, pode ser, hein? Pode ser ali mesmo. De repente já deram uma brechinha pra gente ver aí o que pode ser. Ali a gente já tem uma ideia do lugar onde ficará o emote, né? Muito legal, muito legal mesmo. E aí foi o, o fim do Brawl Talk, né? Brawl Talk, muito legal. Bacana demais. Esse foi... O Brawl Talk. E eles passaram algumas coisas também, aliás, pra gente falar aqui pra vocês. As suas caixas que vocês têm aí, ainda estarão disponíveis pra você poder abri-las depois da atualização. Você não vai perder, fica tranquilo, eles não vão tirar isso. Ah, e outra coisa, você pode abrir a recompensa de qualquer coisa que você conseguir aí no período que você tenha antes. Ah, ganhei um personagem, ganhei uma caixa grande. Você vai poder abrir tudo isso daí, você não vai perder nada, tranquilo, das temporadas anteriores do Brawl Pass. Então se você fechou, não fechou o Brawl Pass, pulou pro outro mês e tem que comprar um novo... Tudo, você pode resgatar tudo que você já deixou do passe anterior outra coisa, as a recompensas do Brawl Talk eram re espaços reservados ainda estavam em modificações, como eu falei pra vocês então não fica tentando somar pra tentar entender quanto vai dar de ouro, quanto vai dar de gemas calma, vai mudar muita coisa, não tem nada confirmado ainda e outra coisa também, essa é muito importante, hein após a atualização, você vai poder abrir as caixas, normalmente como eu falei mas elas já não vão vir com gemas então se você tem caixas, eu vou fazer e eu daria pra vocês a sugestão de de abrir tudo agora pra tentar ganhar gemas, afinal o nosso Brawl Pass vai ser comprado com gemas, 170 gemas. Então é isso, fica à vontade, comenta aqui o que você achou do Brawl Pass, do novo Brawler, das skins, dos emotes, das novidades do Brawl Stars. Curtiu? Comenta aí, deixa o seu like aqui no vídeo, não esquece. E é claro, qualquer novidade eu venho correndo trazer pra você aqui. Muito obrigado, tamo junto, é nóis, um abraço, falou, foi! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, sou só boato. Inscreva-se! Inscreva-se!